oi pessoal hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui no canal no youtube porque eu não sei o que aconteceu com a minha samambaia que ela morreu olha a situação que essa samambaia está eu não consigo entender o que houve com ela porque que essa samambaia morreu dessa forma tão tão triste vocês aí que cuidam de jardim que vocês criam samambaia vocês poderiam me dar uma força aí para me recuperar essa samambaia porque eu não sei mais o que fazer o que, que eu faço eu já fiz de tudo pra essa samambaia aqui quando eu comprei essa samambaia aqui na floricultura ela estava linda, linda, linda, verdinha. Olha a situação dela agora. Olha que dó, que pena. Eu não sei, será que essa samambaia tem recuperação? Será que é só eu cortar essas pontas aqui, esses galhos seco E a minha samambaia volta a ficar verde novamente, e caindo as folhas? Quem souber aí no YouTube por favor deixa nos comentários aí no, nesse vídeo abaixo desse vídeo aí para mim para mim poder ajudar espero aí a colaboração aí de quem tem jardim tem plantação para poder me tirar essa dúvida minha Como que eu recupero essa samambaia?